Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Paulo Lopes. Nós estamos terminando o ano de 2014 e se iniciando um novo ano, ano de 2015. E que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida neste ano que vem. E que seja um ano de prosperidade, um ano de paz e um ano de muita vitória de Deus para a sua vida. Nós estamos compartilhando com toda a Igreja Nova Aliança as fotos que comemora o ano de 2014 com todos os irmãos em comunhão em Nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja e nós queremos na ocasião agradecer de coração a todos que colaboraram de maneira direta ou indireta no ministério nova aliança sendo assim nós compartilhamos as fotos de todo ano 2014 de outros anos para mostrar a nossa gratidão aos nossos amados. Para você também curtir um pouco daquilo que você viveu dentro da Igreja Nova Aliança. Junto com seus familiares. Nós estamos postando as fotos desses, desses meses e anos que passaram. Que nós queremos mesmo é agradecer a você de coração. Se você quiser fazer o download. Ou pedir para fazer o download. Você então nos envia um e-mail para lopes.pe Arroba, e nós teremos o maior prazer de te enviar o download deste vídeo que nós estamos fazendo da nova aliança que Deus te abençoe e te ilumine e te guarde em nome de Jesus